Animais Gato Gato. Gato. Galinha Galinha Pato Pato Cavalo Cavalo Papagaio Abagaio Cobra Cobra Peixe Peixe Boi Girafa Girafa Aranha Aranha Elefante Elefante Cabra Cabra Cabrito Golfinho Leopardo Leopardo Zebra Zebra, Zebra. Macaco Caco Onça Onça Pavão Pavão Tigre Tigre Hipopótamo Hipopótamo Canguru Canguru Tartaruga Taruga, jacaré, jacaré, camelo. gato leão leão urso urso tchau e obrigada por assistir